Pinguins são, sem dúvida, os animais que melhor representam a fauna antártica. Graciosos e desajeitados quando andam pelas praias e encostas, surpreendem pela agilidade no mar. São excelentes nadadores. Suas asas ou aletas são adaptadas para nadar, e suas penas são impermeabilizadas por um tipo de óleo que secretam. As espécies mais conhecidas são: pinguim-adélia, de pequeno porte, tem a cabeça toda preta. O pinguim Pua ou gento tem uma mancha branca acima dos olhos do bico avermelhado. Pinguim antártica ou Chinstrap tem a cabeça branca com uma linha preta abaixo do bico. Pinguim imperador é a maior espécie, chegando a uma altura de 1,20m. É a única que se reproduz no inverno antártico. Pinguim rei são pinguins grandes, mas menores que os imperadores. Chegam a 90cm de comprimento. E ainda temos o pinguim macarrone ou pinguim de testa amarela. É comum encontrarmos na praia pinguins de espécies diferentes dividindo o mesmo espaço convivendo em harmonia. Como são aves sociais, formam grandes colônias, casais e filhotes nascidos na temporada de reprodução. Quando os pais vão para o um mar se alimentar, algumas espécies formam creches, então os filhotes ficam mais protegidos dos predadores, como as escuas. Os pinguins se reproduzem uma vez ao ano. Com a postura de um ou dois ovos por casal. A maioria é monogâmica e todos os anos voltam para o mesmo lugar na época de reprodução. A época de reprodução é variável dependendo da espécie. Para algumas espécies, o ninho é feito com pedrinhas no chão. E quando um macho oferece uma pedrinha para uma fêmea e ela aceita, forma-se o casal. A pedrinha dá início à corte, é como se fosse uma aliança de noivado. Pinguins e imperadores acasalam antes do inverno, no interior do continente. Quando o ovo é posto, quem toma conta dele é o macho, enquanto a fêmea viaja muitos quilômetros até o mar para buscar alimento. Ela precisa comer bastante e regressar a tempo de alimentar o filhote, antes que o recém-nascido morra de fome.